Bom dia, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com leveza e Alegria. Sou a Márcia Única. Hoje é o nosso 17 sétimo dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Comece acalmando a sua mente e vá relaxando todo o seu corpo a cada inspiração lenta e expiração profunda perceba mestre sananda a sua frente emanando uma luz dourada brilhante em cada parte de seu ser Se abra para receber desta energia Primeiro essa luz Trata os quatro corpos inferiores Depois o seu sistema nervoso central Agora, atua sobre o seu sistema endócrino. Perceba que essa luz dourada penetra agora em todo o sistema circulatório e respiratório. Visualize... A luz dourada tratando todo o sistema esquelético e medula. Agora veja que essa luz atua em todo o seu sistema digestivo e linfático. Perceba agora essa luz dourada brilhante penetrando em toda a sua pele e todos os seus órgãos. Vai penetrando, penetrando mais profundamente e atinge todas as células Elétrons e entre elas, e por fim envolve e trata todos os seus cinco corpos superiores. Você se sente totalmente. Revigorado, energizado e pronto para viver um dia maravilhoso. Namastê.